Olá, eu sou o Gilberto Susbach, fundador do anti-estresse e estou aqui para falar sobre educação anti estress Nesse vídeo eu vou te mostrar como a educação anti-estresse pode ajudar você a controlar a ansiedade de maneira natural. Mesmo que você ande com a cabeça cheia de dúvidas e inseguranças sobre o futuro, mesmo que você se sinta preso ou esteja com medo de se meter em um beco sem saída, mesmo que você não veja a luz no fim do túnel, saiba que existe uma saída.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 para resistir aos pensamentos negativos, medos, culpas, vergonhas e arrependimentos. É por isso que se instala o estresse, ansiedade ou depressão. Bem, você não está sozinho nisso. E o Brasil é campeão da ansiedade. Praticamente 18 milhões de brasileiros sofrem com algum transtorno de ansiedade. Isso que são casos clínicos. Os sintomas atingem 24% dos brasileiros. E já dá quase 4% da população mundial com problemas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 Antes de começar, eu quero agradecer a sua participação. Eu preparei esse tema para fazer seu tempo aqui valer a pena. Mas antes, deixe que eu me apresente. Você deve estar se perguntando quem sou eu para lhe ensinar isso. O meu nome é Gilberto Souza. Há décadas trabalho com treinamentos, tanto corporativos quanto individuais. Eu sou palestrante e facilitador multidisciplinar com capacitação em coach, produtividade e vendas e liderança. Eu também sou professor de filosofia antiga e instrutor de artes marciais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 Meu objetivo é fazer com que você consiga alcançar o seu objetivo, de ter uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz, sem desperdiçar tempo nem dinheiro e sem sofrer à toa. Hoje, eu consigo viver com mais propósito e eu tenho um dia a dia mais produtivo, equilibrado e feliz, mas nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa eternamente insatisfeita. Parece que tudo o que eu fazia dava errado e quanto mais eu errava, mais caía minha autoconfiança, diminuía minha autoestima. E paulatinamente eu ia perdendo a minha motivação. Eu não sei se é o seu caso, mas quando isso acontece, a maioria das pessoas começa a criar uma expectativa negativa em relação ao seu próprio futuro. E você pode acabar se sentindo oprimida, oprimido e às vezes impotente diante da vida. Às vezes até surgem aqueles pensamentos tipo, tanto faz, nada do que eu faço adiantamente. Enfim, a pessoa começa a desistir da vida e não se dá por conta disso. Essa expectativa negativa pode criar uma verdadeira bagunça mental e emocional. Dentro da gente fica uma confusão, onde se misturam dúvidas, medos, culpas, vergonhas, arrependimentos. Surge aquele aperto no peito, dificuldade para respirar e nestas horas a gente não vê mais oportunidades. Parece que vai ser sempre assim, parece que não existem opções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 Agora vamos falar sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? No dicionário fala que é um grande mal físico e psíquico, uma aflição, uma agonia. Na psicologia está relacionado a um estado afetivo, penoso, caracterizado pela expectativa de alguma situação indeterminada ou imprecisa. Indo lá na etimologia, eu gosto muito de buscar isso, a gente vai encontrar muita coisa relacionada à ansiedade. Desassossego, inquietação, preocupação... A ideia de estar atormentado, inquieto, penoso, sem repouso, tudo está relacionado a, ao estresse. A expectativa, o desejo, a impaciência, estar sem esperança, se desvia do caminho, erra, dispersa, se espalha, tudo está relacionado ao excesso de expectativa. Também a gente encontra a relação com a angústia, de se sentir em um espaço apertado, estreito, aflição, restringido, reduzido, e a ideia de anseio que surge com a dificuldade de respirar, de estar ofegante, de estar quejando, esbaforindo. Tudo isso está relacionado à ideia da ansiedade. E agora vamos também relacionar as, as fases da adaptação com a ansiedade. Já temos as quatro fases, alerta, resistência e exaustão, que é um estudo realizado lá, começou em 1956 por CEMI e foi aprimorado em 2013. Eu não vou falar sobre sintomas, porque isso tem bastante na internet. Eu quero falar aqui um pouco sobre a atitude em relação a esses aspectos. Porque é isso importante, isso vai fazer muita diferença para você. Se você começa a identificar essa atitude, você começa a ter mais controle sobre ela. Então, na fase de alerta da ansiedade, ela começa o quê? Uma possibilidade. Algo É possível fazer algo, é possível que aconteça algo. Isso motiva. Te dá uma motivação, essa possibilidade te motiva a fazer alguma coisa, então aí tem algo bom. E aí surge uma expectativa. Fica na expectativa de realizar essa possibilidade. E você vai lá, planeja, se organiza para que isso aconteça. Aí tem tá o aspecto positivo da ansiedade. Você faz isso, realiza a ação e volta para o seu centro e está tudo bem. Fantástico. E renova o ciclo de motivação. E às vezes isso não acontece. Começa a surgir preocupações, entra a impaciência e entra o estado de anseio. Isso começa a alterar a minha respiração. Já começa a entrar mais ofegante. Você pode ver que uma pessoa ansiosa, a primeira coisa que muda é a respiração. A melhor maneira de você observar a ansiedade em você. Começou a mudar a respiração, aí tem um ponto importante. Começa a relaxar e controlar a respiração. Você vai aprender exercícios para isso. Depois disso, começa o que? Surgir insegurança. Entra o medo, né? Começa a surgir insegurança, entram as carências, aquelas coisas que eu tenho dificuldade de estudar, que ficam expostas, ficam feridas abertas ali e eu desanimo. Eu não vou conseguir. Pode pegar um exemplo, sei lá, você vai fazer uma entrevista de emprego no outro dia. É a oportunidade da sua vida. Se motiva, se prepara. E você está lá, se prepara para a entrevista, começa a se preocupar. Puxa, mas será que não vai dar certo? Puxa, tem até amanhã. Você nem dorme direito, Tá? fica cansado, acorda no outro dia cansado, porque não dormiu direito de tanta expectativa, de tanta preocupação, aí você fica assim puta, tô, tô mal, não vou conseguir daí entra suas clarezas, ah, eu não sou bom o suficiente não tenho muita chance nesse negócio mesmo, desanima e entra a frustração, é, não vou conseguir paralisia chega lá, dá tudo errado mesmo às vezes nem vai tá? e o resultado disso é o fracasso e, inevitavelmente a ansiedade te leva ao fracasso então é um problema muito sério e precisa aprender a lidar com isso. E se você olhar o é um problema que acontece na sua mente, nas suas emoções, acontece somente dentro de você e com você. Fora não aconteceu nada. Está tudo montado em cima de um processo de expectativa, de algo que pode acontecer. Sua mente viajou e te carregou para essa espiral negativa da ansiedade. A solução para isso, como sempre, silêncio. Aprender a se conectar -se com a sua essência, com a sua alma, ter o seu recolhimento interior, para que você consiga aquietar esse processo mental, esse processo emocional e controlar essas expectativas. O centro é uma zona de silêncio, mas não é simplesmente ficar quieto. É um recolhimento interior, é centrar-se. É um ponto de contato com sua essência, com seu superior, com a sua verdadeira identidade, com Deus, com o universo. É você levar a sua consciência, a sua percepção, a sua atenção para o alto. E como se lá do alto você observasse todas essas coisas acontecendo à sua volta, na sua vida, sem se envolver emocionalmente com isso. É como se você estivesse apenas testemunhando esses eventos, mas não sofrendo com eles. Esse é o silêncio anti-estresse, esse é o silêncio que devemos buscar. Existem técnicas, existem recursos, existem é, maneiras de fazer isso. Eu estou te mostrando o caminho. É possível treinar a mente, educar a mente para superar, prevenir transtornos sem usar medicamentos. Estamos dando os primeiros passos. Tem muito mais pela frente. Qual é o lado ruim da ansiedade? Vários, né? A gente já falou do fracasso ali. Mas existem alguns transtornos de ansiedade, que são ca doenças catalogadas. Fobia específica, fobia ou medo de alguma coisa específica. Transtorno de pânico. Transtorno de ansiedade social. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Transtorno de ansiedade generalizada. E transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas passam por uma experiência negativa e aquilo gera um trauma. Esses são os transtornos catalogados, relacionados à ansiedade. Tudo começa pelo afastamento do centro. Essa espiral mostra bem esse movimento para fora. É um afastamento do centro. O centro não é embaixo, o centro é para cima. É a sua essência, é o seu eu superior. E quando a sua consciência, a sua atenção perde essa conexão com essa real identidade, com essa essência, começamos a ser sugado por essa espiral. E assim surgem os transtornos de ansiedade conhecidos e catalogados. Mas a ansiedade tem um lado bom, a gente viu lá. Porque ela é um estímulo para você se preparar para situações e gerar o desempenho necessário à vida. Então você vê que a ansiedade está relacionada a um preparo em relação ao futuro, ou o estresse está relacionado a um preparo em relação às situações no presente. Então, o lado bom da ansiedade, ela te gera motivação, vontade de ir atrás dos seus objetivos. Você gera expectativa e se motiva para conseguir isso. Ela gera atenção, ela ativa os sentidos para você perceber oportunidades. Quando você tem um objetivo e você está atento, você começa a captar as oportunidades que vão surgir na tua vida. Se não tem motivação, não vê isso. Ela te ajuda a traçar metas e objetivos para você se esforçar, vai progredir na vida. Te ajuda a planejar essas metas e objetivos. Ela te traz uma produtividade, uma preocupação saudável em cumprir a tarefa, em terminar o que você está fazendo, para que você possa é, realizar as metas e objetivos e ir atrás daquilo que você quer. Sem ansiedade, a pessoa procrastina. Só que o problema está sempre nos excessos.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 Ou você treina sua mente, ou vai acabar tomando remédios a vida toda. Porque não podemos simplesmente desprezar o futuro. Sempre existirão possibilidades, sempre existirão expectativas. O que precisamos é aprender a lidar com essas expectativas de maneira saudável. Sem ficar presos pelo medo, antevendo desgraças, catástrofes e acabar paralisado pelo pânico. E os medicamentos não vão afetar, não vão mudar esse ciclo. Esse ciclo vai continuar acontecendo sempre. Os medicamentos eles atuam no nível de reprimir ou estimular hormônios. São úteis em determinados casos, mas eles podem causar dependência e você se tornar vítima dos seus terríveis efeitos colaterais. A única solução real é você treinar a sua mente, é sentar no banco do motorista dos seus pensamentos e emoções. Porque todos os transtornos estão relacionados à síndrome geral de adaptação. É uma dificuldade de adaptação às situações. Normalmente não percebemos essa dificuldade de adaptação porque ela acontece paulatinamente. São como se fossem ciclos que vão nos afastando paulatinamente do nosso centro de equilíbrio, do nosso da nossa essência, do nosso eu interior. Como vivemos numa época em que as mudanças são muito rápidas e constantes, isso tem aumentado drasticamente o nível de transtornos, no Brasil e no mundo, e precisamos aprender a lidar com essas mudanças, precisamos aprender a nos adaptarmos a essas mudanças mais rapidamente. O estresse é uma dificuldade de adaptação aos problemas, às pressões do dia a dia. A ansiedade é uma dificuldade de adaptação ao futuro ou às possibilidades ou às expectativas. e e a depressão é uma dificuldade de adaptação ao passado, às perdas que tivemos. E o único caminho para você superar isso, para você aprender a lidar com isso, é treinar a sua mente. Para recuperar o seu centro, o seu eixo de equilíbrio, esse silêncio antiestresse. E as três ferramentas para conseguir isso são a concentração, a meditação e a reflexão e atualmente a ciência tem demonstrado a eficácia dessas técnicas. Essas habilidades de concentração, meditação e reflexão também são exercícios utilizados por monges tibetanos para treinar a mente e agora você também pode aprender. E para ajudar você a dar os seus primeiros passos Nessa educação mental, é só clicar no link no botão aqui nessa página e acessar a próxima aula, a próxima palestra gratuita. Você vai ver os três segredos tibetanos para você dirigir seus pensamentos, emoções e nunca mais sofrer com estresse, ansiedade e depressão. E descubra como e por que algumas pessoas estão aprendendo a ter tranquilidade, foco e disciplina em tempo recorde apenas aplicando algumas técnicas inovadoras de treinamento mental para educar seus pensamentos e emoções. Tudo isso sem ter que fazer anos de terapia ou tomar medicamentos por décadas para ter um pouco de paz e tranquilidade. Se você está realmente comprometido a ter tranquilidade, foco e disciplina de uma vez por todas, o que eu vou lhe falar vai mudar completamente a maneira como você enxerga a sua própria mente e como você lida com seus pensamentos, emoções e atitudes. Eu aprendi isso através da filosofia antiga e das artes marciais. Depois, buscando uma maneira de transmitir e ensinar isso para as outras pessoas, eu me deparei com um método científico desenvolvido em Oxford. Reunindo conhecimentos da sabedoria antiga, descobertas da ciência moderna, mais a minha experiência pessoal e profissional, eu organizei um método para treinar a mente. Isso permite educar pensamentos, emoções e atitudes. Imagine a mente como um músculo.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 Porque eu cansei de ver tanta gente sofrendo com seus próprios pensamentos, emoções e atitudes, sendo que eu sabia qual era o caminho, qual era a solução. Quando você sabe qual a solução, você acaba se sentindo um pouco responsável pelo sofrimento dos outros. Então eu resolvi ensinar o que eu aprendi. Se você gostou do que eu lhe falei e quer aprender tranquilidade, foco e disciplina pelo menos umas 10 vezes mais rápido que os métodos tradicionais, clique no botão nessa página e acesse a próxima aula, a próxima palestra gratuita.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 Eu estou te mostrando um caminho testado e aprovado, mas só você pode caminhar. A escolha é sua. Clique no botão nessa página e acesse a próxima aula, a próxima palestra gratuita. Estou te esperando na próxima etapa da nossa jornada anti-estresse. Um forte abraço e até lá.